É-nos pedido para fazer uma correspondência entre as medidas da área da base e o volume de uma pirâmide. Então, o que é que isto é? Damos aqui, nesta primeira uh, coluna, várias áreas da base com os seus respectivos, os seus respectivos volumes. E depois é-nos dado aqui outras quatro opções com as respectivas alturas. E temos que fazer a correspondência entre um caso e outro caso. Então, vamos lá começar pelo primeiro caso. Sabemos que o volume da pirâmide é um terço da área da base vezes a altura. Então, vamos equacionar o problema, dizendo que a área da base é 15 e que o volume é 30. Depois, após esta operação, vamos resolver uh, esta equação para descobrirmos qual é o valor de H. Um terço vezes 15 vai nos dar o 5 e depois o 5 passa para o outro membro a dividir. Fica 30 a dividir por 5 e temos logo a altura 6. Já temos a primeira correspondência que é o primeiro com a opção C. A segunda é igualzinha, só que agora o volume é 20 e a área da base vai ser 12. Fazemos os cálculos normais. Um terço vezes 12 dá 4, logo a altura vai ser igual a 5. Então, a opção 2 vai para o A. E agora, parece os mais complicado, mas é precisamente a mesma coisa. Só que, aqui, em vez de trabalharmos com algarismos, vamos trabalhar com uh, constantes. A ao quadrado, 3A ao cubo. Então, como é que vai ficar? O volume vai ser 3 ao cubo igual a 1 terço vezes A ao quadrado, vezes a altura. Atenção, que nós queremos descobrir... A altura. Fazendo os cálculos, eu sei que tenho 1 um terço. 1 um terço passou para outro membro como 3. Uh, ou então, vocês gostam muito de pensar que o 3 está a dividir no, no membro, passa para o outro lado a multiplicar. É a mesma coisa. Fazem o um cálculo, 9 cubo O ao quadrado que estava a multiplicar passou a dividir. E agora é, é pura simplificação. Eu corto dois destes ao quadrado com dois do que estão cá em cima, ainda me sobra um a em cima. Logo, isto vai ficar à altura 9a. Logo, a opção 3 vai ser a b. Por último, o raciocínio é similar ao que acabamos de realizar, só que aqui o volume é a ao cubo e a área da base é 2a ao quadrado. Mas é precisamente o mesmo raciocínio, simplificam o a³ com o quadrado e vai-nos dar o 3a. Por último, a opção 4 será o d.